Bom dia, a gente está aqui no, no do rio Coréaú, onde a gente aqui há um, uns dias atrás fez um manifesto exatamente nesse local, para chamar a atenção do Poder Público para a necessidade de uma intervenção no um desassoreamento do nosso rio. Estamos aqui vendo que realmente é, eles entenderam a nossa, o nosso recado, mas esse recado especificamente do de, de não fica só aqui nesse espaço perímetro urbano do o rio, na verdade, todo precisa de um trabalho de reflorestamento, tá certo? Nossa ilha, nossa ilha precisa de um projeto de, de reflorestamento urgente, porque senão ela vai sofrer aí um desmanche, né? Porque a ilha, ela, sem árvore, ela desmancha, e aí a gente fica nesse prejuízo. Mas no, no, no momento, nós queremos aqui mostrar que, que é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o manifesto de forma pacífica, na linguagem que a, a sociedade que a população venha entender e até o setor público. Porque o poder público, ele se omite até onde dá. Mas quando a gente desmuda a coisa, eles têm que agir sim, viu? A gente não está aqui pedindo um favor, a gente está aqui para fazer outros manifestos de forma inteligente, silenciosa, mas contundente. A gente está aqui para mostrar que realmente o nosso recado eles entenderam. E se entenderam é porque não foi à toa. A gente sabe muito bem o que faz, estamos dispostos a lutar pelo direito ao nosso rio de co com qualidade, ao nosso banho, tá certo? A riqueza da nossa cidade. Estou aqui para agradecer cada um que compartilhou o nosso vídeo, que visualizou os nossos vídeos, que vem sendo é, continuamente aí é, assistindo o nosso canal. E estamos aí, a luta ela não para, nós estamos dispostos a ir até o final e vamos para frente.